Bom dia, gente, tudo bem? A partir de hoje, durante toda essa semana, tem live do PAN. A gente vai sempre fazer elas às 11 da manhã. Ou seja, uh, bom dia todo mundo aí. How are you, Marzuk? Diretamente do Kuwait. Prazer estar vendo você por aí. Todos os dias, às 11 da manhã, ou seja, de hoje até sábado, exatamente duas horas antes do início das... Uh, eliminatórias para os Jogos Pan-Americanos, nós estaremos aqui juntos falando exatamente uh, das provas que virão do dia e das provas do dia anterior. Até para posicionar vocês, marca logo o teu calendário, essa semana vai ser o seguinte, eliminatórias às uh, uma da tarde, todos os dias, de terça até sábado, e todos os dias, às finais, às 10 da noite. Então, é para você colocar aí no seu, no seu calendário... Uh, o seu, coloca o seu alarme todos os dias, uma da tarde, a gente começa as eliminatórias e as finais a partir das 10 da noite. E aí a gente faz a live no outro dia pela manhã, às 11 da manhã. A gente faz aí exatamente uma, um balanço do que foi a etapa anterior e antecipa o que vem da etapa do dia. Né? Não teria como fazer a live depois das finais, porque seria muito tarde, a galera já estaria... Seria na meio da madrugada, então é melhor... Pela manhã, 11 da manhã, dá um esquenta antes de você assistir as eliminatórias do dia. Natação começa amanhã, terça-feira, já está todo mundo lá, a Seleção Brasileira está lá desde sábado, todo mundo treinando na piscina, são duas piscinas no centro da de Videna, que é o, a, a Vila Deportiva Nacional, são duas piscinas novas, 50 metros, lindas, lindíssimas, piscinas da Mirta, construídas para o Pan-Americano. Seleção Brasileira está presente com 34 nadadores, nós éramos uh, 35, nós tivemos dois cortes até agora. O primeiro corte foi o Gabriel, né, suspenso por doping por um ano, foi substituído pelo uh, Leonardo de Deus, e tivemos um corte uh, da Maria Luísa Pessan, que sofreu uma fissura no punho, e aí esse não, não pôde ser feita nenhuma substituição. Então o Brasil tem 34 nadadores na competição, são 18 homens e 16 mulheres, Aliás, até uh, com essa saída da Maria Luísa Peçanha, a Luisa Maria Luísa Peçanha estava em três provas. Os 100 costas, que ela vai ser substituída pela Fernanda de Goiege, os 200 costas, que ela será substituída pela Maria Eduarda Sumida, e os 200 borboleta, onde não poderá ser feita nenhuma substituição. Até a, a Maria Eduarda Sumida tem uh, tempo para nadar essa prova, os 2,16 que ela fez numa competição no, no, nos Estados Unidos, uma marca até bem expressiva, mas não poderá nadar a prova porque foi feita em maio, que já era fora do prazo uh, ad, uh, uh, aceito pela organização, pela Panana Esportes. Então, uh, nós não teremos, só teremos uma nadadora no 200 Borboleta, que é a Giovanna Diamante, que já estava inscrita na prova. Uh, todos os dias, aproximadamente cerca de duas horas, de duas horas do, do, do campeonato Uh, dos Jogos Pan-Americanos de eliminatórias e mais duas horas e 10 duas horas e 15 para as finais. Uh, a, a, o sistema de disputa é o seguinte, todas as provas têm eliminatórias e finais A e B. Então você vai ter, uh, ele, pela manhã, nada todo mundo, apura-se os 16 melhores tempos. Do primeiro ao oitavo disputam a final A, e do nono ao décimo sexto disputam a final B. As provas de fundo 800, 1500 metros, na do livre masculino e feminino, vão uh, direto para a final, então os melhor, oito melhores tempos nadam diretamente na final. Mais uma informação importante, e essa uh, não é tanto em relação ao Brasil, mas aos adversários, seleção americana perdeu uma nadadora, essa nadadora se chama Hayley Anderson, nadadora extremamente famosa, conhecida, vice-campeã olímpica da prova dos 10 km de águas abertas, ela, eu até estava achando estranho porque ela estava nadando o campeonato americano até ontem, e ela não vai para os Jogos Pan-Americanos. Ela estava nos 400, nos 800, nos 1500 metros na do Livre. A Haley Anderson é, vai com a delegação americana a disputar a prova do, do, do, do teste-evento das Águas Abertas que acontece esta semana em Tóquio, no, no Odaíba Marine Park, em Tóquio. Os Estados Unidos entendeu como prioridade a preparação olímpica. Então ela que ficou em segundo lugar na prova dos 10 quilômetros... Uh, para uh, os Jogos Olímpicos, ela foi a segunda colocada, ela ainda nadou o revezamento, ficou em terceiro, ela, junto com a Ashley Twitchell e o, e o Jordan Mirimov, os Estados Unidos classificou três nadadores para a prova olímpica dos 10 quilômetros, estão indo esta semana disputar a, a prova do teste-evento, que acontece em Tóquio, ao longo da semana, lá no Daiba Marine Park. Até uma pena que a nossa Ana Marcela Cunha, que está classificada para a Olimpíada, tem, o Pan-Americano não vai poder participar. Mas os Estados Unidos, entendeu como prioridade mandar os seus nadadores conhecerem o circuito, conhecerem o percurso em toca. A gente espera que o Cobe mais para frente dê uma olhada aí, então quem sabe mande a Ana Marcela para fazer uma prova por lá, até para conhecer a, a, a, o local e poder nadar onde vai acontecer a prova do próximo ano. Informação ainda importante referente à, à saída da Riley Anderson, é uma nadadora que vai fazer muita falta, muita falta nos Estados Unidos. Ela tem três provas que ela é, disputaria bem, é uma nadadora forte e ela vai ser substituída por uma nadadora até, eh, que eu diria, com um nível um pouco mais fraco, que é a, a nadadora Rebecca Mann, que ontem nadou a prova de jogos abertos, ficou lá para trás, não vive o seu melhor momento, Rebecca Mann que surgiu há muitos anos, com um dos grandes talentos do fundo americano, e atualmente não vive um dos seus melhores fases, e ela não tem o mesmo nível de Hayley Anderson, e aí eh, enfraquece um pouco a seleção americana sobre esse aspecto com relação às provas de fundo. Tá bom? Vamos lá agora, então, antes de entrar para as perguntas, mais uma explicaçãozinha. Essa uh, é a primeira vez que nós temos a entrada de quatro provas nos, nos Jogos Pan-Americanos. A última vez que nós tínhamos tido alteração no programa do Pan-Americano foi lá em 87, com a entrada dos, dos 50 metros nado livre, né? E agora nós vamos ter quatro provas novas. Então, as provas novas que estão entrando no Pan-Americano deste ano é os 800 metros nado livre para os homens, as, os 1.500 metros na livre para as mulheres, e os dois revezamentos mistos, que são quatro provas novas. Quando eu digo os dois revezamentos mistos, o 4% livre, que não é prova olímpica, também entrou no programa. Então nós vamos ter um, uma disputa de um maior número de provas, e aí eu até digo a vocês, eu até acho que existe uma grande possibilidade do Brasil superar o seu número de, de ouros em jogos pan-americanos. O recorde da nossa seleção são 10 medalhas de ouro, Coisa que nós conseguimos em 2015, em 2011 e em 2007. Então, há três Jogos Pan-Americanos, nós uh, vamos ter, uh, uh, nós temos, temos tido o mesmo número de medalhas de ouro. E no último Pan-Americano, que foram em 2015, nós tivemos 26 medalhas no total, que é o nosso recorde de medalhas. Então, a minha impressão é de que não só pelo aumento, Uh, do número de provas, mas também até mesmo pela qualidade do Brasil e comparando com os adversários, acho que essa é uma grande possibilidade do Brasil superar o número de ouros e superar o número de medalhas. Valeu? Então vamos lá, galera, abrindo para vocês a partir de agora as perguntas, eu digo, manda a pergunta aí. Coach, a gente acha que consegue o melhor tempo no revezamento feminino? Vamos lá, Sérgio, vamos lá. É, é, a, a resposta sobre o revezamento é a seguinte. 16 equipes... Vamos disputar as provas de revezamento no Rio 2000 e no, no Tóquio 2020, 16. 12 classificaram pelo Mundial de top, de, de Guanju e 4 saem dos, uh, do ranking mundial. Então a oportunidade onde está todo mundo polido, descansado no Brasil é essa. Então o 4% livre feminino, 4% livre feminino, 4% medley feminino e o 4% medley misto, a chance é essa. E eu acho que o Brasil consegue vaga bem provável, no mínimo... Em dois dos quatro. Quem sabe até um pouquinho mais. O PAN é parâmetro para Tóquio? Acho que sempre é. A competição é tempo. né? A gente... Uh, não existe competição fraca. Eu já falei isso aqui várias vezes. Competição não é... O, a competição que é fraca ou é forte. É você que faz a competição forte. É você que faz a competição fraca. Tem um, um parâmetro que se chama tempo. Se a galera nada bem, vamos lá. Time A dos Estados Unidos? Não, não vai. É um time... É, é, gente, atenção. Olha, isso que é importante, hein? Se alguém falar... Você escutar que esse é o time C dos Estados Unidos, essa pessoa não sabe nada de natação. Não sabe nada. Não tem nada a ver com o time C. Esse time tem sete nadadores medalhistas olímpicos. Sete. Esse time tem três nadadores que estavam no Mundial de Guanju. Então, alguém falou time C, esse cara não sabe natação. Não sabe nada. Esse time é um time forte. O que os Estados Unidos fez foi uma seletiva... No ano passado, aliás, foram duas seletivas, ele fez a seletiva nacional e o PAN Pacífico, comparou os melhores tempos, convocou a galera que vai para o Mundial de Guanju. Depois ele convoca os nadadores que são elegíveis para a Universidade, depois ele convoca os nadadores para o PAN americano. Isso não quer dizer que é o time C, porque a Lianil estava no 4% livre que nadou em Guanju, o Michael Chadwick estava no 4% livre que nadou em Guanju, o Nathan Hendra estava lá nos três revezamentos, então... Não é o time C, é uma mistura, é uma mistura, vamos dizer assim, não é o time principal, né, porque o time principal nadou em Guanju, combinado com alguns outros nadadores. Eu acredito que é um time forte, mas eu acho que é um, um time, para mim, extremamente batível. Essa é a minha opinião. Grande presidente Antônio Aragão, obrigado pela presença, amigo, torcendo pelo Brasil. Coach, existe a disputa de seleções do quadro de medalhas de natação? Lógico que existe. O Brasil... Ah, já uh, tá na briga para quem sabe ser o campeão das medalhas no quadro de medalhas da natação. revezamento 4 por 200 livre está previsto para o PAN? Sim, nós teremos o 4 por 200 livre também. Natação da na natação americana, o nível da natação concordo inteiramente com o professor Amael Sarges, o nível da natação americana é muito forte, tem excelentes nadadores, vão ter muito fortes nadadores nessa, nessa disputa, pode ter certeza. Além de Estados Unidos e Brasil, Canadá, vamos lá, é importante isso, Canadá este sim é o time C, este sim é um time fraco, com exceção da Catherine Savard, que é uma boa nadadora, só ela, o resto do time canadense é bem fraco. Tá aí um time que eu acredito que seja bem mais fraco que os, que os adversários. Esse, principalmente se a gente comparar com o Toronto 2015, onde o Canadá tinha uma equipe maravilhosa dessa vez não, olha lá. essa eu não vou responder não, viu, se a Federica Peregrini tá solteira, não, não vou responder, não tá não, tá namorando, é o Lott, o Ryan Lott, o Ryan Lott foi sensacional ontem, né gente, acabei de postar, tanto no blog do coach, como na Best Swim, a notícia do Ryan Lott, e o Ryan Lott fez aí 1,57,76, que é o 12 segundo tempo do mundo Luciano. aliás, sobre o Ryan Lott, eu vou até no blog, eu fiz uma série de coisas, o que que é aquele 1,57,76, 76 do Lote que apresenta. Mas uma das coisas que eu coloquei lá, o lote não ganharia o Troféu Brasil desse ano com esse tempo, não. Até porque o Caio Pumputis fez um 57,70 e ganhou o Troféu Brasil deste ano. Bom, a quem será o, o destaque da natação masculina e feminina? Professor Aragones, lá do. Exatamente do Nordeste, grande amigo, querido, é o seguinte, eu acho que. Uh, eu acho que a. a a equipe que foi para o, o Guanju tem a oportunidade de nadar ainda melhor. né? Eu acho que quem viu a prova de Ana Marcela ontem deve ter ficado extremamente emocionado com, com os resultados da Ana Marcela e é uma medalha que ela não tinha. Então, por exemplo, o Bruno Fratos não tem a medalha de 50 livros de ouro. Ele vai atrás dela. E o brasileiro gosta de Pan. A gente gosta de jogos Pan-americanos. E, gente, esquece essa história. Não quer dizer nada que o Pan não é importante. O Pan é muito importante e ainda mais se nadarem bem. Falando sobre... Alguém perguntou ali sobre o doping do Maurício Fiol. Uma pena, né? Eu acho que deu uma bobeada grande. É, eu não, não, não, não sei exatamente o que, que aconteceu, mas uma das coisas que eu sei, é, até porque eu tenho um excelente relacionamento. O, o Maurício Fiol foi meu nadador por algum tempo em 2011. Tenho um excelente trena, relacionamento com os treinadores dele. O Maurício Fiol, ele usa muito suplemento. E, e a, a, provavelmente a, a, a defesa dele vai ser baseada nisso. Mas, já digo a vocês... Conhecendo a, a regulamentação de doping, por ter sido a mesma substância, uh, o banimento é, é o caminho bem uh, de tendência para ele. Deve ser banido, infelizmente, o Peru perde as vésperas do, dos Jogos Pan-Americanos, aquele que seria o seu melhor nadador. Já falei sobre os horários, as finais da natação, 10 da noite, começando na terça-feira. Vou ter o Jader Rocha nas eliminatórias e nas finais... Milton Leite, hein, galera? Milton Leite vai estar conosco. Nós vamos ter uma alteração de alguns narradores, mas o Milton Leite, narrador que esteve nas teve no Rio 2016, esteve uh, no Mundial de Piscina Curta do final do ano passado, nadou o ouro olímpico do César Cielo, é o Milton Leite que vai estar comigo nas, nos pelos dias de finais. E Thiago Pereira, essa talvez seja a grande novidade, vai comentar comigo somente as as finais. O Thiago Pereira. É. Vamos lá, galera! Que beleza! Também acho que beleza. Milton, além de ser um excelente profissional, uma pessoa é, muito preparada, muito profissional, um cara bem bacana. E o Jader tem feito também belas narrações de, de, de, de, de, de natação, ele que foi o narrador do, uh, do Mundial de Piscina Curta. Vamos falar do, da Argentina aqui, uma, uma, uma colocação com relação a... choréu eu chorei bastante, meu. vamos lá. Argentina. Argentina, ela esqueceu o, o campeonato mundial, esqueceu o Campeonato Mundial de Goju, focou tudo para o Pan-Americano. Então, até de todo o time que foi da Argentina, acho que foram três nadadores para, para o Mundial de Guanju, apenas um é, foi para, para o Mundial e está no Pan, que é o Roberto Strelkov, que tem uma, uma boa marca no 50 Borboleta, ele era recordista nacional do 50 Borboleta, até já perdeu o recorde para o Santiago graça Mas a Argentina toda ela focada para o Pan-Americano. E principalmente a Delfina Pignatiela. A expectativa dos argentinos é ganhar três medalhas de ouro com a Delfina Pignatiela. Vamos lá. Na batida, é verdade. Vai ser legal ter o Milton aí. Mas não são todos os dias, viu, gente? Tem uma, uma, um revezamento de narradores aí todos os dias. Quem trabalha todo dia, mesmo só o coach aquele a eliminatória final, todos os dias estarei com vocês. Se eu não perder a voz, né? Porque eu perdi a voz durante o Mundial. Nunca falei isso pra vocês, né? mas é o Gustavo Borges foi quem passou aquela gripe pra mim. Tomara que agora não pegue não. Mulheres dos Estados Unidos. Sim, está... mulheres dos Estados Unidos tem, tem boa equipe. A Lia Newman, uma boa nadadora. Ela nada dos 100 livre nada dos 200 livros. É, E tem uma menina que é o melhor tempo do mundo. Pessoal que fala time C dos Estados Unidos. O melhor tempo do mundo, dos 200 metros de nada do peito. A menina chama-se Annie Laser, que foi medalha de bronze, inclusive, nessa prova no PAN de 2015, que é a namorada do Vinícius Lanza, Uh, o nadador brasileiro, ela está na prova. Então o melhor tempo do mundo, nos 200 metros nado do peito, vai estar presente, faz parte da seleção americana. Então, por isso que eu digo a vocês, que alguém falou a seleção, o dos Estados Unidos, esse cara não sabe nada de natação, não acompanha nada. Vamos aí, gente, vai com as perguntas aí. Grande professor Márcio, tudo bem, querido? Sou Cielo, Cielo sou eu. Estamos torcendo sempre no Cielo. Essa menina vai pegar a Rússia em Tóquio, é vai nadar junto com a Yulia Fimova. Alguma chance de ouro na natação feminina? Cara, boa pergunta, hein? Boa pergunta. Vamos lá. Brasil, na história dos Jogos Pan-Americanos, só tem uma medalha de ouro, 100 metros na do Costas, Etienne Medeiros, em 2015. Evidentemente teve aqueles 50 e 100 livre da Rebeca Guzmão, foi desclassificada nos Jogos Pan-Americanos do Rio 2007, perdemos as medalhas de ouro, no tribunal. Agora, a nossa chance, temos chance? Eu acho que tem, eu acho que tem sim. A própria Etienne, nada a prova de costas, não é uma prova fácil de se fazer. Ela, inclusive, vai ter que nadar próximo do que ela tem, que é o 59-61, que foi o que deu a ela a vitória dela para o, o, o, o, o título de 2015. O Brasil tem chance em outras provas? Eu até acho que tem. Eu até acho que pode acontecer alguma coisa, o Brasil vai para cima e, quem sabe, possa, inclusive, o 50 do livro. Talvez para mim, a maior chance do Brasil seja de 50 livre exatamente com ela, com a Etienne Medeiros, para quem sabe ganhar essa prova. Mestre, quantas? aqui essa é uma pergunta do Flávio. Quantos ouros? Cara, eu não fiz essa conta ainda não. Flávio, de qualquer maneira, eu vou fazer o seguinte. São 10 medalhas de ouro no nosso recorde. Eu acho que supera. Ontem eu estava conversando com o Guilherme Costa, que é um dos melhores jornalistas esportivos de esporte olímpico do país, e que eu acho que deve ficar entre 12 a 14 medalhas de ouro. Os que já estaríamos superando o nosso recorde de medalhas de ouro em participações em jogos pan-americanos. Revezamento 4x100 livre do Brasil, nada assim completo, a equipe das finais do Mundial de Guanju estará toda lá. O André Calvelo que nadou nas eliminatórias não vai. E o Brasil ganha essa prova assim, até com uma certa facilidade, não vejo como dificuldade. O Brasil também acho que ganhou o 4x200 e também acho que ganhou o 4 x 100 metros. O Brasil é pentacampeão uh, no 4x100 livre. É, tricampeão no 4x200 e agora, quem sabe, vai para o bicampeonato no 4x100 medley. Na, os três revezamentos masculinos o Brasil, é, acredito que ganha essa prova. Nunca ganhamos uma prova de revezamento, né? E as provas de revezamento misto, acho que nós temos chance também, viu? Tanto no 4x100 livre quanto no 4x100 medley. Acha que conseguimos finais em todas as provas, masculino e feminino? Bem provável. Um pouco mais de dificuldade em, em algumas provas, feito 200 peito 200 costas mas bem provável que o Brasil chegue a todas as finais. Vários recordes sul-americanos. Aí é o seguinte, né? É, o, o Brasil tem que nadar bem. O, tipo, no, na campanha do Mundial de Guangzhou foram apenas dois recordes é, sul-americanos batidos. Os 100 costas do Guilherme Guido e o revezamento 4 por 200. Temos que ir para cima para bater os recordes. Sim. Nossos fundistas, 800 livre nós temos o Miguel Leite e o Diogo Vilarinho no 800, o Guilherme Costa não nada os 800, mesmo sendo o recurso sul-americano, mesmo sendo o melhor nadador do Brasil em 2019, ele não fez na hora certa, a seletiva foi para portar os melhores nadadores na hora certa e o Guilherme só vai nadar a prova dos 1.500 tomara que consiga esse bom resultado Fratos nada o revezamento, tenho certeza que o Fratos estará na final do 4 por 100 livre, não tem prova de 50 metros no estilo Vinícius o programa dos Jogos Pan-Americanos é o programa olímpico com o 4 livre misto, é a única prova que não faz parte do programa olímpico que está na, na, no programa dos do Jogos Pan-Americanos, é o 4 livre misto, eu até acho que essa prova é capaz de nem ficar, para ser sincero, acho que até que foi um erro da comissão técnica quando colocou essa prova no programa, então não tem as provas de 50 metros nos, uh, nos, no, no programa do Pan-Americano, eu acho que recorde mundial não sai, aliás, faz um um bocado de tempo, até vou publicar, a última vez que nós tivemos um recorde mundial em jogos pan-americanos, já faz um bocadinho de tempo. Então, pode ter certeza que recorde mundial no Pan não rola não, galera. Pode ter certeza que não, embora as condições sejam boas. Eu não sei se vocês têm acompanhado a transmissão do Sport TV nesses dias, faz frio em Lima atualmente, bem frio, até a delegação brasileira, vi todo mundo agasalhado, de luva, de casaco, faz bastante frio em Lima nessa época. É, embora o ambiente seja fechado, as condições não são daquelas maravilhosas de uma competição de verão mais agradável, não. É frio e aí, com frio, a musculatura mais tensa é, requer realmente uma preparação. Mas a piscina está ótima, a piscina é maravilhosa, água é muito boa. Tomara que tenha tudo certo para a logística da competição começa nessa terça-feira. Bora, gente! Vamos lá! Ana Marcelo, me vi chance no 800. Acho que tem sim. E uma das coisas que eu falei ontem durante a, as publicações, até tive no Conexão Sport TV, vou estar hoje de novo, se liga hoje, perto da meia-noite, estarei no Conexão Sport TV, Sport TV 2, é, nunca na história da natação, é, nunca na história da natação em Jogos Pan-Americanos, nós tivemos um atleta que foi medalhista em provas de águas abertas e provas de piscina na mesma edição. Viviane e Ana Marcela, na minha opinião, têm grandes chances para que isso possa acontecer em, em, em Lima. Tomara que dê certo. As meninas nadam. A Vivi nada os 800, 1500, junto com a Ana Marcela. Aliás, a Vivi nada os 400 livre também, junto com a Aline. A Ana Marcela nada duas provas e a Viviane nada as três. Os 400, 800 e 1500 metros. As meninas saindo das águas abertas. Os garotos, o Vitor Colonese e o alan do Carmo, esses estão retornando para o Brasil ao final já da da prova de Águas Abertas, já estão a caminho do Brasil. Bora, gente! Coach, tive o prazer da Copa Pacífico. Realmente, Copa Pacífico é uma, uma competição bem bacana. Você deve ter ido, né, Paulo? Você teve lá. Tiago Pereira para nadar. Seria ótimo Thiago o Pereira pudesse nadar ainda, gente. Vou acompanhar natação e atletismo. A cara, esse, essa... Gente, isso é a primeira vez que eles fizeram isso. Foi realmente... Quem fez essa organização não foi muito legal com o público, porque natação sempre é na primeira semana do PAN... E o, e, o, e o atletismo sempre era é na segunda. Agora, talvez pelo calendário internacional, o Mundial que terminou em Guanju, botaram as duas na mesma semana. Então vai ser assim, tipo, de 4 da tarde a 10 da noite, atletismo, e 10 da noite você se liga na natação. Vai para ficar em casa o dia todo, para assistir o PAN. Já tem o start list e o balizamento deve sair hoje, porque hoje é o um congresso técnico. Hoje acontecem as últimas modificações, substituições, não pode ser feito mais... Uh... Não pode ser feita nenhuma inscrição, mas pode ser feito cortes e pode ser feito substituições. Então, por isso, o balizamento saiu hoje. Vamos arrasar sim, Jerônimo, estamos torcendo para que o Brasil arrase uh, nessa, nesse, nesses jogos pan-americanos. Aliás, é, para arrasar, né, o nosso número mágico são 10 medalhas de ouro, o nosso número mágico são 26 medalhas no total. Então, vamos em busca disso e principalmente os tempos. Grande professor Alexandre, chance de alguém fazer índice olímpico aí no PAN? Tem sim, até explico. O Brasil não vale uh, uh, como classificatória para a Olimpíada, né? mas os índices olímpicos existem. E para os outros países, para todos os outros países, com exceção de Brasil, Estados Unidos e Canadá, a competição é classificatória para a Olimpíada. Então, pode ter certeza que todos os países das Américas estão em busca das, das suas marcas olímpicas. E eu explico por que Estados Unidos, Brasil e Canadá não valem como índice olímpico, é porque esses três países tem seletivas específicas para isso. Nossos tempos só podem ser alcançados nas respectivas seletivas e nas finais. Brasil, Estados Unidos e Canadá. Para o Brasil, em busca das vagas para os revezamentos, aí sim, o, o revezamento, os três revezamentos femininos, como eu já falei, e o revezamento 4% em medley misto, tem, briga por essa vaga, e eu acredito que consiga, viu, gente? Eu acho que nós temos grande chance, é, durante a semana até a gente vai ficar acompanhando isso, ligado com relação a quais são as, as oportunidades do Brasil chegar na Olimpíada com os tempos feitos aí. E o tempo, aliás, essa não é a última chance de se fazer essa marca classificatória para a Olimpíada. As chances de classificação vão até o dia 30 de maio. Só que as marcas de revezamento só podem ser feitas em competições que estejam registradas e credenciadas pela FINA, que aí tem uma série de exigências, arbitragem e tudo mais. né é, é, é, Os revezamentos precisam ser feitos em cima disso aí. Vamos aí, gente, uma pergunta aqui. Devido os Estados Unidos estarem definidos, um ano, estarem equipe jovem? Não, eu acho eu acho o seguinte, eu acho que a equipe americana é forte, é, realmente foi definida no ano passado, mas é um time bom, um, um time bacana. Masculino, o Canadá vai com a equipe B? Não, Patrick. O Canadá, eu, eu falei há pouco, o Canadá é uma equipe bastante fraca. E Canadá é a equipe C. Estados Unidos não é a equipe C, mas o Canadá é sim a equipe C. A equipe A do Canadá foi para o Mundial, a equipe masculina do Canadá a gente sabe que é mais fraca, a equipe B do Canadá foi para a Universidade e a equipe C do Canadá é a que está aí, então pode ter certeza que o Canadá é um time bem fraco nesses jogos pan-americanos. Já os Estados Unidos não é não, viu gente? Volto a falar nisso. Quantas chances temos de ouro? Já falei, Jerônimo, Para mim, previsão de 12 a 14. Aí é difícil, amigo, não tem essa informação aí. Nossas chances são em reais, eu também acho que são bastante reais, acho que o Brasil tem grandes chances dessas, dessa medalha aí. Vamos lá. Opinião a respeito dos atletas que batem continência no pódio, para mim, nada. É um compromisso que eles têm, isso deve fazer parte. Grande Michele, grande coach Michele, técnica do, do Bruno Fratos. É um compromisso que eles têm, com, com, com recebem para isso, são sargentos e, e soldados das Forças Armadas. Não existe essa obrigação, isso é importante que se diga, mas não vejo diferença nenhuma sabe, faz diferença, o que não pode dizer que, o, que as forças armadas são responsáveis pelos resultados, claro que não, tá certo? Vamos lá, vamos ainda em todos os revezamentos? Vamos sim, todos os revezamentos do Brasil, acho que ganha os três masculinos, acho que pode até ganhar um ou dois dos mistos e os femininos sobem ao pódio com certeza. O revezamento vai dar certo no PAN? Eu, eu, eu, não é, o que é dar errado? Ganhar a prova com tempo ruim? O que, que é? Medalha? É difícil essa tua pergunta, Geronimo. Eu acredito o seguinte, acho que como eu disse, a nossa referência em natação é tempo. Se a gente nada bem e faz um tempo bom, tá tudo bem, hein, cara? Se a gente ganha a prova e faz um tempo ruim, não tá tudo bem. Então acho que isso é muito importante que a gente fique com esse ligado aí. Não se... Brasil vai de time A, ah, vai sim. Vamos lá. Campeonato americano? Ah, campeonato americano foi muito bom, hein, cara? Campeonato americano foi muito legal, foi... Foi bem bacana, os resultados bem expressivos. Ontem até o Ryan Held Ryan Held foi super bem, ganhou 50 livros. não tinha nadado abaixo dos 22 segundos, fez duas vezes na eliminatória, 21:88 21:87 time americano é muito bom. Os Estados Unidos foi bem na Universidade, foi bem no Mundial e agora um grande campeonato americano. Paulo, lá do Rio e conheço a Luana Alonso, sim. Ela esteve no ano passado, eu fui uh, chefe da delegação do Brasil, que esteve nos Jogos Uh, sul-americanos escolares, e ela ganhou a, a, as provas dela lá. Uh, aliás, foi batida no 100 borboleta, ganhou 50 borboleta, mas nadadora muito boa. É, é um dos grandes destaques. É a mais jovem da equipe paraguaia, é uma boa nadadora. Mas a mais jovem nadadora da, da, dos Jogos Panamericanos é a menina de 13 anos de idade, uh, do Peru. 13 anos de idade, do Peru. Menina que vai nadar as provas de 100 e 200 costas. Previsão do 100 borboleta masculino? Acho que o... o, o... Olha aí, olha, nos Estados Unidos, essa manhã, o Caleb Dress, olha que informação legal que a Michelle nos traz. Caleb Dress estava hoje pela manhã no, no Today, tá? Num, um dos programas mais, de maior audiência na, na TV americana, TV aberta, participando. É bem legal, que legal. O Caleb Dress, e ele estava inscrito no Campeonato Americano, mas ele não apareceu. Foi uh, o Caleb Dress aí, essa informação que vem agora nos Estados Unidos. Vamos ver se a gente consegue esse vídeo, depois eu coloco lá na Best Swim para vocês. Aliás, se falar em vídeo... Já me encaminhando aqui, gente, Jerônimo, o Felipe França está na Copa do Mundo, não foi bem nesse final de semana em Tóquio, mas estará junto com o Rafael Rodrigues no próximo final de semana em, Pe... em Jinan, na China. Vamos lá, galera, eu estou me encaminhando já para o final, só para informar vocês que esse vídeo da nossa live a gente coloca no ar na Best Swimming, todos os dias, 11 da manhã a gente volta para cá e eu conto com a audiência de vocês. Última pergunta, vamos lá? Vamos ver, chance de dobradinha, ah, chance de dobradinha, sem peito masculino, tem chance de dobradinha, 200 livre masculino, 100 livre masculino, acho que tem chance sim, viu? Esse sem peito, para mim, é uma das melhores provas, viu? Olha, sem peito tem os nossos dois nadadores, o Felipe Lima, o João Gomes Júnior, e tem dois americanos que estiveram no Rio 2016, Kevin Cortes e Corey Miller, Dois medalhistas olímpicos. Então vai ser talvez uma das melhores provas dessa competição esse tal de sem peito. E por que não dobradinha? Deu dobradinha nos dois últimos jogos pan-americanos. Felipe França e Felipe Lima ganharam a ouro e prata em 2011, ouro e prata em 2015. Por que, que não pode ser agora João e Felipe aí, ouro e prata novamente? Valeu, gente! Eu acho que era isso por agora. 30 minutinhos, todos os dias, 11 da manhã aqui, conto com a audiência de vocês. A gente volta amanhã. Se liga hoje. Ali por volta da minha noite tem Conexão Sport TV e a gente conta com a audiência de vocês. A partir de amanhã, 11 da manhã aqui e todo dia 1 da tarde para as eliminatórias, todo dia 10 da noite para as finais. Valeu, galera? Um abraço, a gente se vê amanhã. Até lá!